Não posso ter muita cabeça hoje, senão vai colher. Não, é assim. Né? Vamos pegar a idade, ó. Fica assim. Ah. Ó, ó <risos> sustenido, meio. Down for lane. Não é o que você tá achando. Ai, começou! <risos> eu, eu resolvi fazer surpresa. Ai, ah, que viado irritante! Você falou pra ela que era uma coisa que vai ser, mas que não é ainda. <risos> Começa! <risos> Bom, Bom dia, dia estranhas. estranhas! Pau! Oh. Um estúdio novo. Estúdio novo, <risos> endereço novo, CEP novo. <risos> com o pé, vai chutar <risos> um tripé. <risos> Se vocês fizerem tour pela casa nova, põe aí nos comentários que a gente faz, tá? A gente vai fazer. É, deixa No vídeo de hoje, a gente vai falar hum. das lentes de contato mais malucas do mundo. Tipo, então eu acertei, tô com a minha rasa, é isso? Eu tô sem lente. Vamos nessa? Bora. A primeira é essa aqui, ó. Boa! <risos> Na Copa, gente! É bem bizarro assim, saca? Tipo, mas identifica rápido que é uma bola. É, já essas meninas que vai com o maridinho assistir o jogo. Né? Aí tem um olho de verde um de amarelo. Galera, isso aqui só toca. Gurias, vai! Vão! A próxima, a lente do Mickey. Essa é muito fofa! Eu é amo! Mas eu quis, mas eu quis, gente. É muito bonitinha, ela é incrível. Ela é muito Disney. Muito queridinha, né? Ela é muito queridinha. gente tá querendo. Ela, na verdade, quando pega assim o relance, ela parece meio bruxona, né? É, como é, branca. Mas aí quando você vê... É um Mickeyzinho. É Gênio total. A próxima… Lentes Christian Dior. <risos> segura o colar, segura o colar. <risos> Deixa eu ver de perto, para aí. Olha que maravilhosa! <risos> ela é meio gold, ela é meio ouro… É, é meio brega, é meio brega, mas eu, eu usaria, eu faço. <risos> A próxima… <risos> Ela é muito Nossa. nervosa, ela é muito! Gata, essa é Halloween 100%. E é. ela é vermelha, mas não é uma vermelha normal, né? É Eu um vermelho é sangue. Sangue. É um ela, sangue! Ela é sangue mesmo. O olho tá segredo! Ela é bem… Eu achei Halloween mesmo. Porque ah, tipo, um minha efeito… Minha ela minha é bem até pra filme. Eu acho que é meio filme, assim. Porque parece que tá sangrando o olho. A desgraça é mal. A desgraça é mal, óbvio, né. Ama. A próxima! Ah. É uma que eu tenho uma parecida, inclusive. Olha que fofura! Lentes brilhantes. Ela vem com desenho de estrelinha. Nojenta! Que bem, que eu vou adiantar aqui, que nessa foto tá bem photoshopada, viu? Que esse brilhos aqui é bem de Photoshop. Mas desse outro lado aqui, do lado esquerdo… Essas bolinhas, ó, isso aqui é da lente. Vou colocar uma foto ainda desgraça de olho verde. Essa lente <risos> ah, do olho é verde tem, as estrelinhas… Essa linha tem o um azul também, é tem as estrelinhas. Mas esse brilho, ele é da própria lente, então… É, é. Então, Mas aqui… É Photoshop. Puseram o Photoshop em cima, que não precisava, né. Que não precisava. Uma né? lente, joia. Oi? Calma, não entendi. O que é esse pingo aqui? É a joia pendurada na lente. Para o vídeo! O viado, o quê? Porque... É, é Não, real. Bi, eu já achei assim… Ó, oh, é uma lente… Nossa, tá dando até coisa no olho aqui, ó. Só de Não. É uma lente que vem um fiozinho pendurado, os cristais e chorando. Mas será que não, não incomoda aquilo no olho, pendurado? Já basta a própria lente. Ah, não sei. Essa pessoa não tá com uma cara de que muito… <risos> Parece que não tá muito confortável. A próxima é a da Hello Kitty. Oi, oh, eu é acho da... a Hello Kitty muito fofa! É meio, igual do... é meio igual do Mickey, né. É a mesma sensação, mas eu não tô conseguindo enxergar a Hello Kitty aqui. Deixa eu ver, tipo de perto. Aqui, ó. Tem um lacinho assim vermelhinho. Ai, ah, é bonitinha, fofa, bem fofinha a Hello. Muito bonitinha a Hello Kitty, você gosta é, dela. Fica parecendo, mas fica parecendo que a Hello Kitty tá com uma azeitona na testa, né? Então, é porque é muito pequeno o detalhe, então o é. de um tempo não fotografa tão legal assim. A próxima. Ai! Ai, amei! Muito fofa. Quem que ia querer isso? Ai, desgraça! Quem querer isso? Mas quando é eu faço isso. parte da casa, house, a desgraça, também quero. Você poderia usar. Muito bonitinha, muito fofa, muito Halloween também. Mas assim, pro dia a dia, vai. Eu, a maioria. Total, né? Queria ter esse olho todo dia. Eu achei fofo. A lente de dragão. olha Mas parece que foi feito ver canetinha essa merda, né? <risos> Não, dá pra ver que tem um tratamento que a foto tá preto e branco e só deixaram o olho colorido, tá? Ok. Bom, vamos lá, as considerações. Tá, mas tá meio feio, né? Eu achei um pouco feio, o desenho em si. E quando eu olhei, parecia uma melancia. <risos> um melão, não entendi. Ai, parece uma doença, feita de canetinha. Doença de canetinha. <risos> Próxima. Lente de zebra. Gente, por que essa pessoa tá visga? <risos> <risos> Qual que é intuito? Ela quis mostrar juntinhas. Quer é, que é zebra? Muito zebra. Tão zebra que ficou vesga. Ai, que foto horrível, querida. Não, por que fazer esse ovesgo, gente? Não deu certo. Não, Agora sim, de novo eu não achei que não desenho de zebra. Não gostei do... Abre aqui um pouquinho melhor. Ah, eu gostei um pouco, não. A outra tá melhor, a outra foto. É, mas volta. a outra photoshopada. Aham. Não vale. Não, não foi legal. Do com Gente, isso aqui também tem desde a época que eu sou club. Mesmo. Ah, desmaia Ah, desmaia, Mas parece um ursinho. É, parece um é, ursinho? É, porque tem a retina no meio. É, né? amarela. Ficou meio ursinho. ficou o smile, ficou ursinho. É, mas com tá... nariz de é, Mas ficou <risos> fofo, ao mesmo tempo. É, é. Eu tenho uma amarela, lembra que eu usei uma amarela? Tem, tem, eu tenho uma amarela. Ela, que, é boa, que é boa. Lente minimalista. Por que isso seria uma lente minimalista? Vamos tentar compreender. Porque eu achei que ela não é nada minimalista. Muito pelo contrário. É, não é. Mas qual é o desenho dela, afinal? É, o um Marjard já... Um rasadzinho, Um rasado, rasado branco, né? Num eclipse, sei lá. Um... um eclipse. É bonitinho. Não, é... A lente de ouro. Opa! É lógico que eu vou querer, querida. Gente, olha essa lente. Essa competência. É competente demais. Eu amei! Apenas a mais rodástica de todas, A sabe? mais Parece uma folha de ouro ali. No é, olho. deve ser com folha de ouro, né, porque… Ficou lindo nesse olhar. Nossa, gente, indiana. E indiana. ela já botou bem uns cristais indianos tá ali. Tá tipo, é. Parece que nasceu assim, ó. Nasceu assim, Eu tô assim, dizendo! Tem que ter uma produção em cima. Tem Ficou que. belíssima. Ficou. Eu amei. E já fechamos o vídeo com chave de, de ouro. ouro. Literalmente. <risos> né? Fechamos o vídeo com fechamos chave de, de ouro, ouro, ouro, galera. Orda. Ouro. Não é do produtor, meu bem. Não. É do produtor das é. ursas, amor. Gente, como todo fim de vídeo, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Se inscreva no canal aí, aperta o sininho, aperta pra receber todos os vídeos. Porque lá, você é só apertar, você não recebe as notificações. Você tem que apertar pra gente pra saber receber. onde a gente anda, é, tá ligado? Isso. Saber o que nós estamos fazendo, isso. né? Dá um like aí, dá o um soquinho do like. Famoso. Um pouquinho da Enza. Dá o soquinho do like aí, que a gente fica animadinho quando a gente vê os likes e tal. Se tiver alguma dúvida, né… Comenta, Série. compartilha, escreve nos comentários. A gente adora responder. A gente adora responder. Né? Às vezes demora um pouquinho, mas sempre é uma ou <risos> outra responde. Vai lá responde. A gente acompanha as redes sociais aí do canal. que? Azurça, Instagram e Facebook. Isso. E as pessoais que são Enza Cunha… Otávio Alciano. E é esse o vídeo de hoje, espero que fiquem bem, até o próximo, até o próximo domingo, beijo beijo.